E, para isso, usamos o Teorema de Stokes, que essencialmente diz que isso é equivalente à integral de superfície do rotacional do produto escalar do campo vetorial com a superfície. O que eu quero fazer neste vídeo é mostrar que não precisamos do Teorema de Stokes e que poderíamos ter feito isso apenas calculando essa integral de linha. E temos que manter em mente que, nesse caso, é como uma escolha do que é de fato mais simples a fazer. Claro que o teorema de Stokes tem o seu valor, porque, às vezes, quando você encara uma integral de linha, é melhor usar o teorema de Stokes e fazer a integral de superfície. Além disso, em outros momentos também, você pode se deparar com uma integral de superfície, e aí vai ser melhor usar o teorema de Stokes e calcular a integral de linha. Enfim, você sempre deve seguir o caminho mais fácil. Ok, sabendo disso, vamos tentar calcular essa integral de linha aqui. E, com sorte, encontraremos a mesma resposta se fizermos corretamente. Vamos começar aqui, então. E a primeira coisa a fazer é parametrizar o nosso caminho bem aqui. Você pode imaginar isso como um cano que corta os eixos x e y no círculo unitário e vai para cima e para baixo infinitamente. Nesse caso, nós encontramos esse caminho aqui, com essa orientação. E como estamos apenas parametrizando uma trajetória, vamos lidar com apenas um parâmetro. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Fizemos isso muitas vezes, mas não é ruim fazer o um exercício outra vez. Esse é o nosso eixo y e esse é o nosso eixo x. Os valores de x e y vão pegar cada um dos valores no círculo unitário. Aí o valor z vai nos dizer o quão distante acima do círculo unitário precisamos ir para realmente estar sobre essa superfície. Então, x e y vão pegar todos os valores sobre o círculo unitário. A forma mais fácil de pensar sobre isso é introduzir um parâmetro θ que, essencialmente, mede o ângulo com o eixo positivo x. Aí, basta mover o θ ao longo de todo o círculo unitário. Sendo assim, θ vai estar entre 0 e 2π. Ou seja, zero é menor ou igual a θ, que é menor ou igual a 2π. E, nessa situação, x será igual a... Ah, essa é a definição de círculo unitário das funções trigonométricas, ok? Então, x será igual ao cosseno de teta e y será igual ao seno de teta. Já o z nos diz o quão alto nós temos que ir e podemos utilizar essa restrição aqui para nos ajudar a descobri-lo. Temos aqui que y z é igual a 2, certo? Então, podemos colocar aqui o z sendo igual a 2 menos y. Mas, como y é o seno de θ, então, z será igual a 2 menos o seno de θ. E terminamos. Essa é a parametrização. Agora, se a gente quiser, a gente pode escrever isso aqui como uma função do vetor posição. Sendo assim, podemos colocar aqui que r, que será uma função de θ, sendo igual ao cosseno de θ e chapéu, mais o seno de θ, J J chapéu mais 2 menos o seno de teta, k chapéu. Agora sim, estamos prontos para, pelo menos, tentar resolver essa integral de linha. Mas, antes disso, precisamos descobrir o que é f escalar dr em relação aos nossos parâmetros. E, para isso, temos que descobrir o que o dr é. Nós precisamos nos lembrar que dr é a mesma coisa que dr dθ vezes dθ. Se você derivar isso em relação a θ, teremos o quê? A derivada do cosseno de θ é menos seno de teta. então colocamos aqui menos seno de teta e chapéu. A derivada do seno de θ é o cosseno de θ, então colocamos aqui mais o cosseno Cosseno de teta, j chapéu. E a derivada de 2 menos o seno de teta é menos o cosseno de teta. Então, colocamos aqui menos o cosseno de teta, k chapéu. Tudo isso aqui vezes, ainda temos esse dθ aqui. Enfim, tudo isso aqui é o dr dθ. Aí colocamos o dθ aqui no final. Agora estamos prontos aqui para calcular o produto escalar entre f e dr. Vamos pensar um pouco sobre isso. f escalar dr é igual a... Olhamos primeiro para as nossas componentes na direção e chapéu. Temos aqui menos y² vezes o menos senθ, que será... Bem, os negativos vão se cancelar. Então, teremos y² vezes o senθ que vem da componente na direção i mais agora temos x vezes o cosseno de teta então colocamos aqui mais x vezes o cosseno de teta isso mais z ao quadrado vezes menos o cosseno de teta que é igual a menos então colocamos o menos aqui z ao quadrado vezes o cosseno de teta e aí tudo isso vezes dθ. teta Agora, como vamos calcular a integral sobre a trajetória que nos interessa? Temos que ter isso agora no domínio de θ. Assim, podemos dizer que essa é uma integral simples de θ indo de 0 a 2π. Ah, claro, ainda não estamos totalmente no domínio de θ. Ainda temos isso aqui em termos de x, y e z. Sendo assim, temos que expressar essas coisas aqui em termos de θ. Vamos fazer isso então. Temos aqui a integral de 0 a 2π de y ao quadrado, bem, y seno de teta. Então isso será seno ao quadrado de teta vezes outro seno de teta. Logo teremos aqui o seno ao cubo de teta. Isso mais, aqui temos o x, que é o cosseno de teta vezes outro cosseno de teta. Então isso será mais o cosseno ao quadrado de teta menos z ao quadrado. Bem, isso aqui vai dar mais trabalho. Nesse caso aqui, o z ao quadrado é o quê? Vamos fazer aqui em cima. Z ao quadrado será igual a 4 menos 4 seno de teta, mais o seno ao quadrado de teta. Sendo assim, o menos e será igual ao que? Afinal, temos aqui menos e vezes o cosseno de teta. Então, menos e será igual a menos 4 mais 4 seno de teta menos seno ao quadrado de teta. Isso é menos i ao quadrado e aí devemos multiplicar isso por cosseno de teta. Sendo assim, isso aqui será igual ao cosseno de teta vezes tudo isso aqui. Então será menos -4 vezes o cosseno de teta mais 4 vezes o cosseno de teta vezes o seno de teta menos cosseno de teta vezes seno ao quadrado de teta. E pronto, parece que terminamos, pelo menos esse passo. Aí colocamos o dθ aqui no final. Agora Agora, só temos que calcular essa integral. Afinal, o que fizemos aqui foi apenas realizar a montagem da integral final, chegando a uma integral simples definida unidimensional, que é muito mais simples nesse caso. Mas a integral que temos que calcular é um pouco mais complicada. Talvez a gente tenha que usar algumas identidades trigonométricas para resolver adequadamente, mas podemos fazer isso. Nesse vídeo, eu vou parar por aqui, mas no próximo vídeo nós vamos resolver essa integral. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho